Olá, seja bem-vindo ao canal Perspectivas Infinitas. Você deve conhecer esse canal, como anteriormente, pelo nome de Vidas Incríveis. O canal foi rebatizado e agora se chama Perspectivas Infinitas. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo e eu vou explicar o motivo que levou a essa mudança. O canal Vidas Incríveis tinha um nome legal, um nome bom, mas eu achei que eu estava ousando muito, estava indo muito além. Eu não consigo mudar as vidas de, um, de várias pessoas ao mesmo tempo. Cada um tem o seu processo de mudança, tem o seu tempo e o seu caminho. Com isso, eu resolvi mudar o nome do canal, passar para Perspectivas Infinitas, porque eu posso trilhar um caminho, você pode trilhar outro caminho, uma outra pessoa pode trilhar um outro caminho diferente cada um seguindo suas perspectivas, os seus caminhos e trilhando os caminhos que forem mais adequados. O meu caminho pode se encontrar com o seu caminho, mas pode não exatamente encontrar com o caminho de outra pessoa. Cada um tem o seu caminho e através do seu caminho existem rotas infinitas. E essas rotas infinitas vão ser as rotas pelas quais nós temos que passar, nós temos que Aprender alguma coisa a cada rota que nós entramos. A cada rota nós vamos conhecer uma nova pessoa, um novo desafio, uma nova história. E eu acredito que tanto eu como você que está me assistindo deve ter a sua história, a sua particularidade, os seus desafios, as suas metas e seus sonhos. Sei que não é fácil conseguir conquistar isso daí. Não é? Realmente não é, contanto que um caminho que pode ser fácil para uma pessoa pode ser difícil para outra. Para umas, uma jornada pode ser curta, para outras a jornada é mais longa. Mas são os aprendizados que tiramos com essa jornada que fazem com que nós construímos a nossa personalidade, a nossa experiência e o nosso aprendizado para que fiquemos mais fortes como indivíduos e mais preparados para enfrentar os novos desafios que vem no dia-a-dia. Dia. Eu sei que, como toda mudança, não é fácil. Mudança exige um tempo, exige um costume. Eu sei que vai levar um certo tempo para que todos se adequem e se adaptem à nova perspectiva do canal. Mas, eu vou continuar fazendo os vídeos para o canal eu vou continuar fazendo as postagens no Instagram, no Facebook e eu vou trazer sempre o melhor conteúdo que possa alinhar com a sua perspectiva e fazer com que facilite o seu caminho, facilitando a sua jornada e colocando você a um passo mais próximo do seu sonho. Eu espero poder ajudar você com as minhas experiências, com os meus aprendizados e tudo que eu tenho a oferecer. Caso você tenha alguma ideia, alguma sugestão e queira falar ou contar a sua história, o seu problema, você pode entrar em contato conosco através do campo de comentários abaixo ou entrando em contato através das redes sociais. Eu sei que todo mundo pode dividir um pouquinho da sua experiência. Da mesma maneira que eu estou dividindo a minha experiência, você pode estar dividindo a sua, você pode, a outra pessoa pode estar dividindo a dela e com isso cada um se colaborando com o seu conhecimento e fazendo com que esse conhecimento seja mais tangível e, e chegue a todas as pessoas, facilitando uma maior acessibilidade para um aprendizado e facilitando principalmente os caminhos dessa jornada. Eu espero que você venha embarcar nessa jornada comigo. Aguardo vocês no próximo vídeo e espero que você continue participando. Participe das nossas redes sociais e aqui pelo YouTube mesmo. Conto com a sua participação e eu espero que você embarque nessa jornada comigo através da perspectivas infinitas. Então, comece a criar sua perspectiva, sua visão de mundo. E seja feliz. Aguardo você, até a próxima!